Renato, eu resolvi estudar para concurso público, estou apavorada por onde eu começo. Olha, tranquilidade, pega o edital, veja se já existe o edital, se já existe a data, seleciona o material de estudos, faz um planejamento de estudos, As matéria que tem mais peso, menos peso, separa, coloca estudo numa numa esteira, determina o tempo de cada uma delas e estuda. Vai estudando com organização, porque pessoas organizadas não esquecem, são mais produtivas e faça alguns simulados aí no meio do caminho para saber como você está se saindo. Não se esqueça de fazer revisão para formar memórias de longo prazo e, na hora da prova, muita tranquilidade. Se você estudou com qualidade e memorizou, você vai ter segurança, você vai ter confiança, não terá branco, vai realizar a prova. E provavelmente vai ter êxito. Não tendo êxito, não tem problema. Tenta mais uma vez e vai tentando à medida do possível, porque concurso você não faz para passar. Você faz até passar. Persistência, método e vai em frente, meu amigo.